Fala aí pessoal, tudo bem? que fala é o Júnior Renda Direta e olha só o vídeo de hoje, sensacional! Mas antes de iniciar esse vídeo, ó, cadê Segue lá, ó, minhas redes sociais, meu TikTok mesmo, meu Instagram, minha conta no YouTube, Júnior Renda Direta, tá ok? Segue aí o vídeo, hein? E aí, o que, que você achou do vídeo? Gostou? Agora, usa o meu código aí do TikTok, ó, tá aqui, ó. E é claro, segue meu Instagram também aqui, ó. Arroba Dino Renda Direta. Tá ok? Valeu, hein!